E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui, seguinte, manos. Já imaginou você dormir e acordar 30 anos depois? É, mano, imagina né, a tecnologia avança aí de uma maneira rápida, né? Um tempo atrás a gente não tinha WhatsApp, não tinha celular. Eu peguei essa época, né? Essa época que celular era rico, hoje todo mundo tem, etc. Talvez vocês não tenham pego aí essa época. Mas daqui 30 anos, você imagina como estará a Terra. O mundo da civilização. Bom, nos filmes a galera gosta de interpretar e daqui alguns anos... O mundo vai estar tá, vai tá todo acabado, outros carros voadores, robôs, tetra é, Mas como vocês viram no início, aí o Michael acabou sofrendo um acidente e ele acabou de acordar aqui, ó. Tá desesperado, ó. Velho, mano. 30 anos depois e como está? Um... Eita! Tá caindo, cara? Que isso? Tá fraco, velho. Anda. Anda, ele tá, tá travado, velho. Aí, ó. Tá velho, mano. Tá velho. Olha a cara dele aqui. Olha isso, galera. Barba branca, cabelo branco. Meu Deus do céu. Cara, essa travada aqui é do meu teclado, mano. Anda, tem que ir pulando, cara. Pô, mas o homem tá velho, mano. O homem pode ficar pulando assim. Não. Nossa, mas tá tudo destruído aqui, cara. Olha aí. O que, que aconteceu com, com, com o mundo, mano? Eu acho que tem pessoas vivas. Olha ah lá, não anda... Não anda muito bem, não, galera. Cadê a Amanda, minha esposa fiel? Eu tô vendo terra ali, cara. Bora. Caraca, o Maico tá todo lascado, velho, mano. O que tá acontecendo, velho? Olha isso. Minha nossa, mano. 30 anos se passou. Ih, eu tô vendo pessoas ali, mano. Ah, mas tem, tem, tem pessoas vivas. Vou voltar pro hospital aqui, mano. Caraca, o que, que tá acontecendo? Agora deixa aí nos comentários, galera Como você acha Que vai ser o um mundo no futuro Opa, opa Eu vi uma moto aqui, mano Será que ela tá funcionando? Olha aí, cara Será é que alguém... Opa, funciona Olha, tem até capacete, velho Como é que eu saio daqui agora? Eita, pera aí, Maico. Não sei o que tá acontecendo com o Maico aqui. <risos> Ai, galera, o Maico tá bem agora. Caraca, a gente encontrou a moto aqui, velho. Meu Deus. Caraca, cadê a rodovia? Aqui tinha uma rodovia, olha isso, velho. Que houve, mano? Tá parecendo Mad Max. Ah, e tem umas pessoas aqui, ó. Ei! Caramba, só que os caras não tão bem não, mano Meu Deus, eu vou Eu vou procurar minha casa, velho Ó, oh, tem uns veículos ali Que isso, cara Vê se eu reconheço algum lugar aqui Olha, cara Ali é o, shop... é o shopping, mano Certeza É aquele shopping Caraca, o que aconteceu com o Los Santos, mano? Aí, ó, o shopping. Tem uma oficina ali perto, né? Meu Deus, tá tudo soterrado, cara. O que foi uma tempestade de areia que acabou com o mundo? Ó, tá uma montanha de areia ali, ó. Ai, ai. a tia moto. Levanta, Michael. Já não tá tão bem, cara. Cara, eu vou atrás da minha esposa fiel. Deve estar tá me esperando. Vambora. Olha isso, cara. Tá tudo soterrado. Não, mano, não tem mais minha casa, velho. O que aconteceu, mano? Se bem que essa moto tá funcionando. Alguém que tentou guardar ela no hospital ali. Caraca! lugar aqui é, é o 7, né? Olha isso, mano. uma ponte quebrada aqui, velho. Pô, mas só se passou 30 anos. Quem tem 30 anos aí sabe, né? Mudou muita coisa. Caraca, moleque. Aí, ó. A ponte toda quebrada ali, velho. É, a Los Santos inteira já era, velho eu só achei aqui, que, cara, aqueles loucão lá parado, velho. Mas achei alguma coisa errada com eles, mano. Será que tem pessoas vivas? Aquelas ali não estão muito bem, não. Olha aí, cara, o centro da cidade, velho. Ó, oh, tem uma ambulância aqui. Tá funcionando? Vamos ver. Entra. quer entrar? Aí ah, entrou hum. Não funciona, mano Acho que eu dei Olha lá, tá, tá manco ó. Entra, sobe na moto Aqui é o centro, ó Amazing Vamos ver esse carro Um maze bank aí. O um carro, caçamba. É, parece que não tá. É. Não tá funcionando, velho. Qualquer coisa a gente volta pra pegar a gasolina pra você precisar pra moto. Nossa, tá amanhecendo, mano. Olha lá, velho. Caraca, aqui. Ai, os caras. Eita! Ei, parceiro, o que aconteceu? Caraca, mano, eles com um arisco quando chega perto. Aí, ó. Esses é uma população. Mano, mas tá tudo. Tomada, a cidade inteira, mano. Pra outras partes ali, ó, tem tipo a montanha, tá ligado? Que não dá nem pra. Não dá nem pra, pra sair daqui, velho. Aí. Galera, mano. Vamos olhar daqui, ó. Aí, Los Santos. Vê como é que o Mike tá. Olha lá, tá tudo. Olha os prédios ali, ó, soterrado, cara. Aí, galera. 30 anos se passar. Mano, eu chuto que o Michael tem uns. 51, 52. Mais 30, ele vai estar tá com 83 anos. É, até que para 83 anos tá. Tá tão mal, não, né, mano? Aí. As pontes aqui... Ó. Opa, outro carro. Ah, também não tá funcionando, mano. Tava procurando aquela ponte lá, que é bem da hora, ela quebrada. Mas eu subi aqui nesse prédio pra mostrar pra vocês... Como agora está o Santos. Em... Trinta 30... anos... Ah lá, a ponte lá, ó. Ela, ela tá lá, ó. Ó, e até agora... GTA 6 ainda não foi anunciado Passaram-se 30 anos E ainda GTA 6 ainda não foi Anunciado E já estamos aí no Playstation 10 E a Rockstar tá remasterizando De novo <risos> O GTA 5 Olha isso cara, que louco a geração Playstation 10 e Xbox Series X Corre, corre. E é isso, galera. <risos> Já pensou, cara? Passar 30 anos e lançar o GTA V ainda. Ou oh, o GTA 6 ou qualquer que seja o nome, mas um, um novo. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Escreve nos comentários como você imagina que o mundo vai estar daqui a 30 anos. E é isso. Gostou? Clica no gostei. Compartilha para ajudar na divulgação. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui!